Super-homem, super-mulher, Homem-Aranha. Um usa uma cueca por cima do... Seja qual for o traje. O outro usa um cinto sobre a cueca. O outro coloca ela na cabeça. Nós queremos seres humanos normais e sensatos. Não queremos seres super-humanos. Isso é uma grande virtude, não pense que é um problema. Namaskaram, Sadhguru. Você poderia falar sobre o duvidar de si mesmo e como se pode extinguir isso? É bom duvidar de si mesmo? Eu sei que todo mundo está lhe dizendo, acredite em si mesmo, acredite em si mesmo. Eu diria, por favor, duvide de si mesmo. Se algo der errado, você sempre observe, pois pode ter sido você, primeiro, é o que eu tenho te ensinado todo esse tempo. O que quer que esteja dando certo ou errado na sua vida, a primeira coisa é ver. Talvez fui eu quem causou isso. Olhe com atenção, se não foi você, daí então olharemos para os outros. Em vez de duvidar dos outros à sua volta, é melhor duvidar de si mesmo. Talvez você não tenha feito aquilo direito. Mas isso não está me permitindo. Não, você vai andar com mais sensatez. Os então chamados idiotas confiantes estão pisando em tudo e em todos e seguindo. Um pouco de dúvida vai te trazer um pouco de bom senso. Você caminhará um pouco mais gentilmente sobre este planeta. Acreditar muito em si mesmo ou ter qualquer tipo de crença lhe trará confiança sem clareza, o que é uma coisa destrutiva. O mundo, o nível de degradação que ocorreu a este planeta e a vida ao nosso redor, tudo, foi por causa de confiança sem clareza. Se você tivesse um pouco de dúvida sobre aquilo que está fazendo, você pensaria dez vezes antes de fazer alguma coisa, não é? E este seria um mundo sensato? Eu quero que todos tenham um pouco de dúvida sobre si mesmos, por favor. Não pense que você é sempre perfeito e super-humano ou algo assim. Os seres super devem sumir. Nós precisamos somente de seres humanos neste planeta. Eles nem mesmo sabem como vestir a roupa de baixo. <risos> Nós não gostamos desse tipo de gente. Todos esses super-heróis, eu acho que quase todos eles são originários da Califórnia, não são?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 E, por isso, eles são super? Não. Nós queremos seres humanos normais e sensatos. Não queremos seres super-humanos, porque eles sempre fizeram coisas estúpidas. Pessoas que pensam que são super sempre fizeram coisas estúpidas, idiotas e prejudiciais à vida. Nós queremos seres humanos sensíveis, normais e alegres. Nós podemos ter uma vida bonita aqui. E seres humanos normais devem sempre duvidar de tudo o que eles estão fazendo, porque você não tem uma visão completa da existência. Você só vê a existência em pequenos pedaços, sempre. Com pequenos pedaços, se você tiver muita confiança, você é uma criatura perigosa. Com pequenos pedaços, nós sabemos como fazer pequenas coisas. Não sabemos como conduzir toda a existência, certo? É melhor estar em dúvida a respeito de si mesmo. É uma grande virtude, não pense que é um problema. Não olhe para os idiotas super confiantes que estão pisoteando este planeta e pense que você quer ser como eles. Não, é bom duvidar. Sim, a dúvida é boa. A dúvida significa que você está procurando pela verdade. Não transforme sua dúvida em suspeita. Suspeitar é uma doença. Alguma coisa deve estar errada, isso é suspeita. Alguma coisa pode estar errada, isso tudo bem. Tudo bem. Isso o mantém alerta, atento, consciente, sempre na ponta dos pés, não no seu traseiro. Sim. É uma boa maneira de ser.